Olá, eu sou o professor Emílio Júnior com mais uma dica passo a passo para você poder tirar o máximo proveito, mas para fazer as atividades físicas tem que ter sempre a liberação do seu médico. Na dica de hoje eu vou ensinar a fazer um exercício que é um abdominal em pé, mas que também trabalha as coxas, então você que quer trabalhar essa região aqui inferior do seu abdômen, esta dica de hoje vai te ajudar muito, só que não é uma dica tão simples assim. Presta atenção, você vai ficar sempre com os pés à largura do seu quadril, só isso, não precisa muita coisa, vai elevar a sua perna direita o máximo que você puder, assim, sempre projetando o pé à frente, não colocando o pé atrás, mas o pé à frente, fica nessa posição e tenta tocar a parte inferior do seu abdômen, só em você fazer isso, coloca a mãozinha assim na linha da sua virilha e sobe a perna e volta. Você vai sentir que essa parte aqui, o transverso do seu abdômen, essa parte que faz uma forma de V, uma cava, fica muito mais dura. O exercício é esse, não tem para onde fugir. Você vai colocar um reloginho ali, pelo menos um minutinho fazendo esse movimento. Ó. Detalhe, quando a perna direita subir, o braço esquerdo sobe. Perna direita, braço esquerdo. Perna esquerda, braço direito. E aí você vai fazer esse movimento aqui. Só esse movimento. Vamos lá. Ó, vou fazer uma contagem mínima com vocês, tá? Vamos lá. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Observar o que quando você fez, quando você fizer esse exercício, você vai sentir que as suas coxas, seu glúteo posterior de coxa, perna e a parte inferior do seu abdômen foram recrutados. É justamente esta parte inferior do abdômen que nós queremos trabalhar. Professor, Quanto tempo eu posso fazer? Só você vai saber, porque vai ser a limitação normal do teu corpo. Vai chegar um momento que se você colocar um reloginho ali, ou se você não quiser colocar relógio, somente fazer o um movimento, o máximo de tempo que puder, vira um trabalho aeróbio. E além de ser um trabalho aeróbio, também vai trabalhar bastante a região do seu abdômen. Essa dica é uma dica maravilhosa. Quer intensificar? Coloca duas caneleiras levinha. E aí ó, vai embora, sempre elevou perna direita, braço esquerdo, braço direito com perna esquerda. Mais uma dica aqui do canal Emílio Júnior, se você quer associar essa dica de hoje que eu acabo de passar para você juntamente com o cardápio nutricional, ganho de massa magra, que é para você ficar com músculo, começar a trocar a gordura por músculo, é só você ir lá embaixo na descrição desse vídeo, vai na descrição desse vídeo que tem o link lá para você poder adquirir. E não deixe de assistir esses outros vídeos aqui, que são vídeos que irão te ajudar muito. Muito obrigado pelo carinho e até nosso próximo encontro.